O Brasil vai lançar, no ano que vem, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, um projeto de grandes dimensões políticas e tecnológicas, orçado em quase 2 bilhões de reais. Pela primeira vez, um satélite vai ser totalmente controlado e operado por técnicos do Ministério da Defesa e da Telebrás. Essa é uma importante conquista para o Brasil, que significa, na prática, mais segurança para todos nós. Todo esse projeto ele não é um sonho é, megalomaníaco de governo. O objetivo desse projeto é, no fim das contas, a proteção dos dados dos cidadãos brasileiros detidos pelo Estado. Há uma série de dados privados, é, sensível, é, sobre os quais o governo brasileiro tem responsabilidade e zela para que evite qualquer tipo de interceptação. O satélite vai ser essencial para o programa Banda Larga para Todos. Mais de mil municípios dependem deste tipo de tecnologia para ter internet de qualidade. Além disso, o satélite também será usado pelas Forças Armadas Brasileiras. Ele deve entrar em operação em 2017.